Oi gente, eu sou a Letícia e eu sou a Marina, eu sou designer gráfico há quatro anos e eu sou desenvolvedora de produtos tecnológicos em sustentabilidade e gestão de resíduos. A gente mora em Los Angeles, a gente se conheceu lá, estamos passando uma temporada no Brasil agora e a gente há mais de um ano é bem envolvida e apaixonada pelo mundo de NFT. Só que vem no, aqui no Brasil, a gente consegue ver a diferença assim de, de informação e o quanto que NFT é difundido aqui, que tem a gente vê que tem um grande gap. E a gente ficou super interessada em talvez passar essas informações que a gente tem de lá, de conferências que a Marina já foi, tudo no mundo de NFT e também a parte das mulheres. Das né? mulheres, então... Com esse histórico que a gente reparou, que tem muita mais informação, educação e gente não só gerando, mas também investindo em NFTs nos Estados Unidos em comparação com aqui, outra grande observação foi que existem poucas mulheres nesse meio. Estão surgindo mais e mais mulheres nesse meio, mas geralmente como artistas. E o que a gente gostaria de trazer para vocês é educação, informação, conteúdo, para que a gente consiga trazer mais mulheres para... Investirem também nesse meio, nesse mercado E com isso trazer essas, né, essas diferenças que a gente quer ver no mundo Que você estava até mesmo comentando de É, como muita... aqui é... Das indústrias Todas as indústrias, a maioria é, é representada E tem muito homem por trás Querendo ou não, eles estão na liderança em muitas das áreas E a área do NFT, da Web3 é muito nova Está totalmente emergente E... Não tem que as mulheres não estarem é, cientes disso, tentando já começar e, como ela estava falando, não só com, na autonomia de ser artista, mas também na autonomia de fazer uma renda própria, porque como, entrarem como investidoras mesmo. Claro, não nos leva a mal, a gente curte também muitos projetos que tem homens por trás, a gente compra, flipa, é, etc. Mas, e apoia também projetos masculinos, mas a gente vê essa necessidade das mulheres estarem envolvidas, saber o que é o NFT, como fazer dinheiro com isso, porque também é possível. Então, é uma forma de empoderar e, é. e as mulheres e, e assim como a gente, entrar nisso com tudo, que a gente já está nisso há um tempo e por que não passar essa informação? Então, esse é o nosso, vai ser o nosso objetivo Esse é o nosso objetivo Isso aí, empoderar mulheres como a gente Que temos nosso trabalho, temos nossas rotinas Mas estamos usando disso pra, Como forma de complementar a nossa renda E funciona E quanto mais uma mexe e apoia a outra Mais esse mercado cresce E a nossa chance de entrar forte Em um, em um mercado e trazer uma grande representação Feminina Que é muito importante né Já que ainda está nessa fase de nascimento, não, uhum. não, não existe há muitos anos, então tá tudo muito no começo, é algo que a gente vai discorrer em outros episódios, né? das, dos milhares de benefícios e milhares de potenciais evoluções que o mercado de NFT tem. E o Mas... passo a passo mesmo, a gente vai quer ensinar como começar uma carteira, tudo de, tudo de forma prática e fácil, do jeito que é, porque às vezes parece um bicho de sete cabeças, e não é. Uma... Tudo bem, tem que fazer uma, uma pesquisa, tem que gastar umas horas aprendendo, mas tudo é possível, não é difícil, e a gente vê esse potencial total. Não então... precisa ir pra escola, não precisa fazer um curso, não precisa de nada disso, com pesquisa própria, e uhum. juntando informação daqui com ali, você consegue rapidamente se inteirar e tomar suas decisões de... Investimento ou de criação? Isso aí, então, bem-vindos à NFT Women Channel.